Oi, gente, eu sou a Tata e a nossa conversa de hoje vai ser sobre relacionamentos tóxicos. Lembrando que relacionamento tóxico não tem nada a ver com gênero, tá, gente? Tem muita mulher por aí. Que é hétero e gosta só de homem hétero e aí fica Ai, homem hétero é assim, tudo escroto e, e homem escroto e eu e tenho que me acostumar com isso Não tem nada a ver Assim como tem muito homem que se interessa por mulheres e daí fica Ah, é porque mulher é assim, mulher é tudo louca, é louca, louca Não tem nada a ver, tudo bem? Não tem nada a ver com isso A gente vai falar sobre pessoas, ok? Sobre pessoas específicas que tornam os seus próprios relacionamentos tóxicos então, se tu quer saber se tu tá vivendo um relacionamento tóxico, porque quantas vezes, né, a gente tá dentro de um relacionamento tóxico e o ambiente é tão tóxico, é tão viciante, assim como a própria palavra tóxica diz, né? É uma coisa que vicia. Quando é tóxico, é, é, é químico, é viciante. E o químico é real, porque desperta certas reações químicas mesmo dentro do nosso corpo, que a gente acaba vivendo naquilo como se fosse normal, como se fosse, ah, igual eu acabei de falar, esses conceitos generalizados que se. Tem de homem e de mulher, né? Então a pessoa acaba vendo um relacionamento achando que é todo mundo assim e oi, tudo bom? Existe vida saudável psicologicamente. Existem relacionamentos muito bons por aí, você não precisa estar tá, é, vivendo nem né, se punindo de nada vivendo num relacionamento assim, tá bom? Então, energeticamente e psicologicamente falando, a gente só mantém uma relação com alguém que ou tem coisas que nos faltam ou tem coisas que nos sobram, obviamente, né? Porque ninguém vai ser igualzinho a você, ninguém vai ter todas as características iguais a ti. Mesmo sabendo que existem casais que, Ai, a gente é igual, a gente é idêntico, é por isso que a gente se dá muito bem. Não, igual nunca é, idêntico nunca é. Então, assim, psicologicamente falando, a gente normalmente se atrai por pessoas que parecem ter coisas, características, é, atitudes que a a gente não teria psicologicamente falando e energeticamente falando a gente não tem muita a capacidade de poder conviver por muito tempo com alguém que não tem é, a percepção da gente real sabe assim quando aquela pessoa não te conhece de verdade não sabe quem tu é de verdade não reconhece as tuas características positivas e negativas Realmente, energeticamente, a parada não fui o relacionamento não vai. Então, eu já falei bastante aqui no canal, né, sobre padrões que o romantismo fica ali mostrando pra gente que ah, é normal isso, isso aí. aí. Ah, é, é normal, é super normal isso, isso aí. aí. Ah, acontece. Isso acontece, isso acontece, acontece em todo, todo relacionamento. relacionamento. Mas muitas características dessas que a gente vê em filmes e tudo mais só tá meio que reforçando a ideia na nossa cabecinha de que um relacionamento tóxico é normal. E não é normal você ter um relacionamento assim. Ninguém sair ileso de um relacionamento relacionamento tóxico. Eu não tô dizendo que se as características que eu for falar aqui baterem com o teu relacionamento que é para você terminar. Não, às vezes a pessoa que tá sendo tóxica da relação é tu mesma. Ou então às vezes o teu parceiro ou tua parceira não tá fazendo por mal, não tá percebendo. Às vezes são vícios que vão sendo criados no dia a dia, são limites que vai faltando tu impor, ou que vai faltando ela impor, ou ele impor, enfim, que vão tornando um relacionamento tóxico. E é aquela coisa, gente, ninguém se relaciona sozinho. Quando tu tá se relacionando com alguém, metade da Responsabilidade é tua, metade da responsabilidade é da pessoa, então nada de botar os pés pelas mãos, nada de tu perceber assim: cara, cara meu relacionamento tá, tá tóxico. tóxico. Vou, Vou terminar, peraí, mo, tudo bom, vamos tóxico. terminar. Não é assim, são coisas que tu vai percebendo. Procurem mais materiais a respeito disso. Se vocês identificarem a relação de vocês como tóxica, e a minha recomendação é: conversa com teu parceiro, com a tua parceira, e fala, ó, tô achando tô que eu tô sendo tóxica pra nós. nós, ou então, então ó, tô, tô achando, achando que, que tu tá, tá sendo, sendo uma pessoa, pessoa que tá me tá prejudicando, que o nosso relacionamento tá assim, não tá legal e eu gosto de. Eu queria continuar e tal, ou não, né? Pode ser é um motivo de tu ver que o negócio já era. Enfim, cuidem bem dos seus relacionamentos. Cara, pra começar, quando tu tá se relacionando com uma pessoa, o ideal é que essa pessoa não interfira negativamente na tua autoestima, na maneira que tu te vê, na maneira que tu vê o mundo e muito menos na tua felicidade. Se essa pessoa tá te tornando uma pessoa infeliz ou se ela tá causando situações que estão te deixando infeliz, Alerta, cuidado. Por que, que tu vai continuar vivendo com uma pessoa que fica te condicionando a não ser a melhor versão ou a mais feliz de ti mesmo? Que pode ser? Feliz, né? Então, se não estiver feliz, já liga um alertinho aí e continua aqui comigo. Ah, falando em felicidade, eu tenho feito muitos vídeos lá no meu Instagram, no IGTV, falando sobre a vida. Tá sendo bem legal, é um material diferente. Já que aqui no YouTube eu falo só de relacionamentos amorosos, normalmente, a maioria dos meus vídeos do meu material produzido aqui é isso. Lá no Instagram eu tô fazendo um material bem diferente. Então, se você quiser me seguir lá e ver outras coisinhas, vai ser bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Enfim, eu escrevi uma listinha aqui com tópicos, seis pontos para você identificar se você está vivendo um relacionamento tóxico o primeiro ponto é quando a pessoa menospreza as tuas escolhas menospreza o teu gosto menospreza as coisas que tu curte sabe assim às vezes ela dá a entender que tu não vai conseguir alcançar os teus objetivos pode ser no trabalho Pode ser, sei lá, um, um esporte novo que tu tá começando, uma dieta, alguma coisa. A pessoa, sempre que tem oportunidade, ela dá a entender que tu não vai conseguir. Ou então, ela fica muito feliz quando ela te convence ou quando ela faz tu mudar a tua opinião. Por exemplo, tu queria ir num lugar e ela te convence de não ir aí ela fica feliz. Ou ao contrário, né? Tu não queria, ela te força aí e quando tu topa, ela... Ah, que bom, é isso. Ela meio que... Dita as regras da situação ali, dita os teus horários, dita o que que tu vai fazer, dito que tu faz o que tu não faz. Isso não é normal, isso não é legal, é legal que seja dividido. Então isso sim pode ser o um indício que o seu relacionamento é um pouco tóxico. O segundo indício é o seguinte, cara, quem ama dá espaço. Então, se a pessoa toda vez que tu inventa de sair com os teus amigos, ou então de sair com a tua família, ou então de sair com pessoas que ela não esteja incluída, ela coloca em pensilhos, sabe assim? Fica fazendo drama, fica fazendo uma coisa, ou então briga contigo, arranja um rolo, faz um esquema, marca outro compromisso, marca um lance que tu não pode deixar de ir só pra. Tramar contra esse teu compromisso que ela não tá incluída? Isso não é bom, isso não é saudável. Porque isso significa que ela fica mal com qualquer sinal de independência teu. Isso vai se expandindo, não só para quando tu vai sair com os teus amigos, mas isso significa também que essa pessoa ela não fica feliz com, com, com as tuas conquistas, ela não fica feliz com que tu vá fazer determinadas coisas. Então, isso sim pode ser um sinal bem forte de que você está num relacionamento tóxico. O terceiro ponto é bem alarmante, que é: a pessoa não respeita a tua individualidade. É super parecido. Com esse segundo. Ela associa individualidade à traição. Sabe assim, quando tu precisa de um momento para ti, ou de situações, ou de coisas que tu precisa fazer tu e tu mesmo, ou então, que nem eu falei no item anterior, de sair com determinadas pessoas que ela não esteja incluída, ela fica associando aquilo à traição. Sempre que ela tem oportunidade, ela dá uma mexidinha no teu celular, ela vasculha tuas coisas, ela pergunta: ah, o que é isso, o que é aquilo, por que, que, que, que, é aquilo? Por que, que, que aquele dia não sei o quê, mas aonde que onde tu foi, não, não sei aonde, desconfia da tua rota, tá? Mas, mas eu tu tinha ido não, não sei aonde, mas Daqui é, a pouco tu. tu não falou que tu te... sabe assim tá sempre te botando em questão tá sempre botando em questão o quanto tu quer tá com ela ou o quanto tu não tá tramando pelas costas dela isso não é normal porque o ponto número um para tu te relacionar com uma pessoa que quer é confiança então quando a pessoa associa a tua individualidade à desconfiança isso é muito ruim muito ruim mesmo não é nada saudável o quarto ponto é quando você sentir medo insegurança chega a quase uma crise de ansiedade quando tu tem que ficar conversando muito com a pessoa tu se sente é o coração acelera demais mas não no sentido bom não naquele sentido de que ai eu vou ver ele eu vou ver ela mas naquele sentido que quando tu tem que argumentar sobre alguma coisa quando vocês têm que tomar alguma decisão ou então quando tu quer sei lá conversar sobre qualquer coisa convidar a pessoa para ir para algum lugar ou falar que ai olha o que que tu acha da gente tomar tal tal da gente fazer tal coisa na nossa vida ou o que, que tu... sabe assim coisas de casal decisões de casal te dá um nervoso tu fica com a mão suando palpita o coração porque tu sabe que tu vai ter que te desgastar muito para poder convencer aquela pessoa de determinada coisa ou para poder simplesmente falar alguma notícia falar alguma coisa para ela então isso é um sinal gigantesco que sim essa pessoa tá sendo muito tóxica no relacionamento de vocês sabe aquele relacionamento assim que a pessoa vive pisando em ovos no que vai falar porque se não porque se a outra discordar e aí, aí já já dá um rolo já dá uma briga interminável, então, putz, isso é tenso né cara o quinto sinal é quando a pessoa te insulta por qualquer motivo por qualquer coisa ela sempre tá certa e tu sempre tá errado ou ela ele sempre tá certo e tu sempre tá errada aí quando a situação desenrola ali que ela percebe que ela tava errada ela que eu tô falando é a pessoa tá aí ela dá risada aí é engraçado mas se tu tiver errado ele vai ficar te massacrando ali o resto do dia falando viu eu tava certa viu tu é burro ou tu é burra sabe sabe assim quando a pessoa te diminui ela não perde a oportunidade de te diminuir ela não perde a oportunidade de dizer que ela é a dona da razão e que tu não sabe de nada hum. Péssimo. Ainda nesse item, esse tipo de pessoa no relacionamento, às vezes a pessoa não é assim, sabe, gente? Às vezes a pessoa tá sendo assim contigo porque tu dá espaço, tu dá brecha, tu não impõe teus limites, igual eu falei no início do vídeo. Mas normalmente nesse tipo de situação, esse tipo de pessoa também, ele ela fica incapaz de pedir desculpas. Então aquilo que eu falei, quando ela vê que ela tá errada, ela não pede desculpa, ela simplesmente faz uma piada, rir e fala: "Ah, é normal, eu, eu erro". Aquela, aquela outra, outra vez, ele... aí puxa um erro teu de antigamente, eu puxo um erro teu. Não um erro, mas assim algum um deslize toda então, semana passada. Aquela vez tu, tu também disse que era é, não sei o que e não era. era. Ela nunca admite o próprio erro, nunca pede desculpas e sempre faz tu se sentir menor, tu se sentir burro, burra, entendeu? E o sexto indício é ficar fazendo piadinhas ou então sempre que pode, fica falando muito sobre o término, fica dando indícios de que, ó, fica ligado, ó, é assim pra mim não dá, ó, é por isso que eu tenho vontade de te largar, ah, é por isso. Sabe assim, aquela pessoa que sempre que ela pode ela te bota em estado de alerta. É pra te deixar inseguro, é pra te deixar insegura. É pra tu acreditar que tu é menor. Então tá super ligada ao lance do desprezo que eu falei no outro item. A pessoa, toda oportunidade que ela tem, ela quer dizer que tu é menor, ela quer dizer que tu é pior, ela quer dizer que tu tem que estar tá ligado porque ela é muita coisa pra ti. Cara, super tóxico. Como é que alguém vai viver num relacionamento assim com insegurança, achando que ó, daqui a pouco vai escapar? Então eu tenho que ficar ligada, então eu tenho que ser, fazer tudo que ela quer em todos os lugares que ele quer. É, falar do, do jeito, jeito que a pessoa, pessoa quer, concordar com, com as coisas que, que a pessoa, pessoa quer. Não dá! Tu não tá vivendo a tua vida, tu não tá sendo tu. Sabe lá no início do vídeo que eu falei que a pessoa, energeticamente, a gente não consegue conviver muito, por muito tempo com a pessoa que não sabe realmente, é, não reconhece as nossas características? É isso. Energeticamente, tu vai. Sabe assim, a tua luzinha vai apagando, o teu life vai piscando, tu vai ficando fraco, tu vai ficando, tu vai perdendo a tua essência, e tu vai esquecendo quem é tu, porque ali no dia a dia, para evitar uma briga, para evitar um confronto, para evitar um término, igual eu falei nesse último item, por causa de medo de terminar e tal, a pessoa acaba cedendo, cedendo, cedendo, e quando ela vê ela cedeu tanto que ela já não é mais ela. Então, cuidado com esse tipo de relacionamento, tá bom? Não quero isso, não desejo isso para ninguém. Se você tá percebendo que seu relacionamento tá tendo alguns pontos, alguns itens desse que eu falei. Conversa com o teu parceiro, com a tua parceira. Não é que eu tô querendo aqui que ai, teu relacionamento é tóxico, termina, igual eu falei agora há pouco. Não, cara, conversa. Às vezes a pessoa não tá fazendo por mal, às vezes tu tá cedendo demais, às vezes tu tá cedendo de menos. Então, conversem, tá bom? O relacionamento é assim mesmo, não existe relacionamento perfeito, impecável. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, se tá no relacionamento sério, Vai identificar alguns pontos dessa lista, sim. Fazer o quê? Conversem com seus parceiros, tá bom? Foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse, acho que vocês vão gostar desse aqui, dessa playlist. Não esquece de me seguir lá no Instagram, se inscreve no canal. Um beijo, tchau!